Levanta aqui, ó, aqui. Isso aqui você traz pra mim no amor. Agora fica assim, sem Bom, agora é o seguinte: nós vamos. É, o vai estar de frente, a gente vai tentar dar uma o de Aqui ela cruzou, aqui vamos conferir. Então, vamos ver o que, que tem aqui embaixo. Primeiro vamos passar o ping ponte Então tá aqui ó Bom, o pinto-ponte acusou aqui ó Bem perto, rapaziada. na ponta dele, porque não vai ficar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 ver é que nós vamos achar elas estão tendendo para a prática e é que eu vou para a prática alguma coisa aqui vamos conferir aqui de novo porque eu acho que elas acharam alguma coisa aqui ela estão nesse meio aqui então vamos o vamos primeiro vamos primeiro ao pimponte ó não tá fundo porque o pimponte já cruzou que tá menos de 7 centímetros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 iPhone Oh oh, oh. Hum, vou precisar da paz, hein? Hum? Hum. que vai a fundo, hein? não achar, né? o E é grande, parece que o negócio é grande, né? Pode esquecer. Tá pegando daqui, até tá lá na frente, passa pra lá pra ver aqui. É, oh, é. Yeah, yeah. Ui, né? Quantos oui. minutos tá dando aí? Treze. Tendo pro quatorze. Hum. Ele é muito dinheirento. Uhum. Deve ter passado no um ping-pong, não achou? Estou com mim. อีกอ่ะ Caváclio. Aqui? Achou. Nossa, olha aqui, rapaz, tudo isso pra cá aqui. Achou, o que que era? Mas as varetas de bambu não mete né? Achou. Mas agora você vê o trabalho de eu um passar esse fiapo de coisa aqui no meio. Olha. Mostra aqui. Passa na vareta, ah. passa na, passa na outra também pra ver, para comprovar comprovar é aí. Aí, pronto. Beleza. O P.I. também não nega, né? Não. O ponte também não nega.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 Vamos ver, Eu vou passar o teclifor primeiro, porque já pode estar aqui mesmo. Só com o que encontra, aí vai ver. Enquanto vai ser um tapendão, né? Vai estar mais fundo, talvez pode estar tá lá né? é. é ainda. Saiu o barro junto aí, ó. Esse filme está ficando muito bom. É, vamos pegar um outro, né? Vamos ter só esse aqui. se eu der outro nesse aqui vai mais 15 minutos vai só acabar meio ligeiro aqui porque Yeah. É. Exato, é, pegar um. Pedar de lá. É lá, mãe. Pelão de cavara cruzou. Bom, vamos dar. Vai dar tempo outro aí? Tá com 21? Vamos ver se vai dar tempo meio do mais ligeiro. Vou dar uma zoiada aqui. Mas eu perdi até o algum. Aqui em cima desse matinho. Pegando aí, ó. ontem outro do pegando também algum pedaço aí pra baixo. Você pegou essa lata? Ei, ah. Ah. Hum, mas a pedra também, ó. Ah. Onde você tá com a pedra aí também tá putando. Hum. hum. Ver isso aqui, Já nós encerramos esse vídeo. Achou, achou, achou. o pimpão pega, não pegou, Agora pegou, Tava desligado. tá ligado. Já era, achou, achou. É tá o tamanho do ferro enterrado. Achou o ferro. Agora você escreveu um detalhe: o ferro tá aqui, não tá?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 Volto pra trás descruzo. Vou em cima das as cruzo. Vou para frente as descruzo. Só que agora elas vão querer virar para trás. Ó. Pega as virando. Ó. ó, elas tá virando por quê? Porque eu passei o fio para trás. Só então vou voltar. Deixa eu não posso pegar. Eu vou voltar as elas vão cruzar em cima. Peraí. Eu vou pegar a caminhonete lá. Então, aqui ó. Essa tá aqui ó. Se eu posso voar aqui elas cruzam sozinho em cima eu posso tirar o pó de volta, ó já sozinha isso é a varas iônicas de bambu agora o pessoal não precisa ficar enchendo aí essas varas aí, esses aí de coiseira porque não precisa as coisas é para fazer uma varas iônicas, um detector iônicas é coisa muito simples dois pedaços de cabo vassoura dois pedaços de cabo-bambu